Bom, então vamos começando. É, Bora. Vamos lá. Um salve especial aí para as famílias da escola pública que estão assistindo a gente, os professores, toda a comunidade escolar. É, chama aí os amigos que estão online, manda no, no aviãozinho aí <risos> para vir ver a gente. É, o Movimento Família pela Vida. É, luta pela educação pública de qualidade, pela saúde coletiva. Nós somos é, familiares responsáveis de estudantes de escola pública, é, principalmente aqui, né, focados aqui na cidade de São Paulo. E nesse momento da pandemia, né, totalmente fora de controle, a gente se posiciona contra o retorno das atividades presenciais, nesse momento, a gente acha que precisa primeiro né, dar uma controlada para depois pensar num, num possível retorno seguro também, né? Não dá para ser como a gente está vendo que está sendo, é, de qualquer jeito, sem realizar as reformas estruturais necessárias, sem um protocolo que realmente pense na ventilação do ambiente, não só no, né, na, na limpeza, que é importante também, mas não é o principal. É, então... É isso. A Thalita acho que vai falar um pouquinho aí da, do nosso tema isso. de hoje. Isso. Boa noite. É, sou integrante do movimento também. É, e o nosso assunto essa noite é o projeto de lei que pretende transformar a educação num serviço essencial. É, a gente chama ele de PL da Essencialidade, ou da Essencialidade da Educação. É, e para a gente entender um pouquinho do que se trata, eu vou ler o resumo que a, a, a campanha da, a nacional pelo direito à educação produziu sobre, sobre ele. Né? Esse projeto de lei, que é o PL 5595 de 2020, caracteriza o ensino presencial básico e superior, público ou privado, como serviços e atividades essenciais. Estabelece que tal definição deve se aplicar, inclusive, mas não só, durante o enfrentamento da pandemia, de emergência e de calamidade pública. Acre a cria regra de vedação da suspensão das atividades educacionais em formato presencial, em casos de enfrentamento da pandemia, emergência e calamidade pública. Autoriza excepcionalmente a suspensão do ensino presencial nas hipóteses em que as condições sanitárias do ente federado não o permitirem determina que as condições sanitárias autorizadoras da suspensão excepcional devem ter como base critérios técnicos e científicos devidamente publicizados e determina que a suspensão excepcional do ensino presencial dependerá de respectivo, do respectivo chefe do poder executivo, tendo como motivação os referidos critérios emergenciais cuja definição não consta do projeto. É, bom, a gente já dá um spoiler aqui, nós somos contra esse projeto. A gente queria aqui colocar uma discussão do motivo pelo qual nós somos contra. É, a gente não acredita que obrigar as escolas a abrirem de qualquer maneira seja torná-la um bem essencial, não um serviço essencial. É, e que existem outras coisas que são muito mais importantes para que a educação tenha um ganho de qualidade no Brasil. Inclusive a campanha nacional pelos direitos à educação trabalha muito com isso. É, então, a Catarina, que é da campanha, vai contar um pouco mais pra gente daqui a pouquinho sobre essa nota que é super detalhada, que pontua diversas razões pelo qual esse, é, pelas quais esse projeto de lei não deveria avançar, é, que não é, na verdade, um instrumento de de, de, de, de Valorização da educação E sim para prejudicar as ações De território Do combate à Covid Cercear o direito de greve dos profissionais de educação E desviar daquilo que é fundamental Que é investir e elaborar Políticas públicas para a educação Que de fato atuem Tanto para melhorar a educação de uma maneira geral Como para atuar nessa uh, Mitigação dos efeitos Devastadores que a pandemia já teve Na educação é... Então Acho que é isso. Vamos, vamos falar um pouquinho da Catarina? Vamos. Bom, eu vou apresentar ela rapidinho, assim, por cima, né? A Catarina ela é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, pós-doutora pela Unicamp e professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. É, eu vou chamar ela aqui, deixa eu ver aqui, Agora chega o momento técnico. É, ela já tá aqui. Vamos lá. Pronto. Olá, boa noite, Catarina. Olá, Catarina. Boa noite, boa noite, gente. Que honra estar aqui com vocês. Ai, nossa, que honra é nossa te receber aqui, imagina. Estamos Ai, super felizes. Deus. Nossa, Cissa, ou Cecília e oh, Thalita, estou me achando íntima, viu? <risos> é, não, mas é uma honra enorme, porque tipo assim, é, esse é um grupo, né? esses grupos que, consta, que são compostos pela comunidade, né, que traz a gestão democrática na perspectiva raiz, são sempre para gente os grupos mais legítimos que existem, é, no campo de pensar a organização da sociedade. Então, de repente, vocês tendo a primeira live me chamando para esse debate, eu me senti muito, muito, muito honrada, gente. Porque ai, o meu melhor lugar é na educação e na educação na ponta, né? Com quem vive, com quem faz acontecer. Então, eu estou muito feliz mesmo. Ai, maravilha. Obrigada, A gente. Está muito feliz também. É, bom, eu acho que a gente pode, talvez, começar... Vou fazer uma pergunta para você, bem de introdução, tá, Catarina? Que é, Sim. assim, o que é de fato um serviço essencial? E por que, que a educação, apesar de claramente ser essencial, e a gente está aqui por isso, né? Não Sim. poder, não pode. Por que ela não pode entrar nessa classificação? Né? Como é que vocês da campanha enxergam isso? Não, é porque a, a, a Thalita, ela já começa, né? Ninguém faz pergunta fácil para gente, né, gente? Desculpa! É, então, a primeira questão é que, na verdade, o que é um serviço essencial? Não, não, nem é legal a gente colocar a educação na perspectiva de serviço, né? A educação ela é um direito, é um direito social, é um direito humano fundamental e, obviamente, todos os direitos humanos fundamentais, eles são essenciais. E é muito difer diferente dizer que a educação é essencial do que dizer que a educação é um serviço essencial. E eu acho que a gente precisa demarcar muito bem essa questão, é, porque o que, que a lei, né? já que a gente não pode partir da perspectiva de cada um, vamos partir daquilo que a nossa Constituição traz, que é a nossa lei maior, e a lei específica sobre isso. Então, o artigo 9 da Constituição... Ele, que é um dos artigos, são, são poucos artigos da Constituição que fala da questão da essencialidade. Então, o que, que é a, a, a, a essencialidade no campo do serviço? né Então, o artigo 9 da Constituição, que traz, que assegura a questão do direito de greve, ele vai dizer, no parágrafo primeiro, que a lei definirá os serviços ou atividades é, essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E aqui, esse, esse elemento aqui é fundamental para a gente entender essa questão do serviço essencial, olhando para a questão das necessidades inadiáveis da comunidade e a gente pode entender isso da sociedade. Aí, a, a Constituição ela foi sancionada em outubro de 1988 né, e, em 1989, a, teve uma medida provisória, a medida provisória número 59, e que depois de votada e de debatida se tornou lei. E aí a lei número 7.783, de junho de 89, define o que são atividades essenciais, né? Afinal de contas, a Constituição diz que essa lei traria esse, é, esse esmiuçamento, né? E por que, que essa lei que traz? Porque essa lei define o direito de greve, que a Constituição estabeleceu a greve como um direito, e essa lei é a lei de greve e que vai trazer o que, que não pode se parar durante um processo de greve. E aí a lei, lá tá, tem vários artigos, mas ela vai dizer, olha, que, é, é, o que, que não pode ser paralisado no, nesse processo? né? É a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E aí a própria lei vai dizer quais são, né? o que são essas, essas atividades inadiáveis da comunidade. E a lei vai dizer, o parágrafo único do artigo 11 da lei vai dizer, olha, são necessidades inadiáveis da comunidade, aquelas que, em não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Então, no final das contas, uma atividade essencial são aquelas que, caso sejam interrompidas, é, se tornam impensável ou impraticável a vida da comunidade, a vida da sociedade, o funcionamento da vida da sociedade. E aí a gente pode parar e pensar, olha, se nós tivermos, é, como a lei trata de calamidades públicas, e a calamidade pública não é só a pandemia, né, a calamidade pública é tudo isso, então, quando a lei traz isso, ela vai, quando o PL, né, quando a lei vai dizer, por exemplo, se nós tivermos em estado de guerra, se nós estivermos num incêndio num bairro, se nós estivermos em qualquer dessas situações, existem coisas que não podem parar. Por exemplo, os hospitais. Se eu tenho um estado de... de, de se eu tenho uma, uma queimada ou né, um incêndio, eu vou precisar de corpo de bombeiro, da polícia para manter a ordem, dos hospitais para atender os feridos. Então esse serviço, por exemplo, do, do fornecimento de alimento, não, então esses serviços, se paralisados, eles vão fazer o quê? Vão colocar a vida em risco. O que, que a gente, e aí? É, respondendo a sua pergunta ali assim, por por que, que a educação não pode entrar nos serviços essenciais? A primeira questão é que a educação, ela precisa, a educação, essa educação que nós estamos falando que é a educação que o PL traz, é a educação que acontece na escola, né? nos espaços de escolarização. A escola é o espaço de garantia do direito humano à educação. Aqui, como é que eu posso garantir o direito humano à educação a quem está vivo e a quem está saudável? Como é que o processo de ensino e aprendizagem pode se dar em ambientes seguros em que todas as pessoas da comunidade se sintam seguras e tranquilas para acontecer? Logo, a escola é o espaço de proteção e desenvolvimento da vida. Né? Na escola se desenvolve a vida, se protege a vida. Se eu coloco a, a educação como serviço essencial, não é como um bem essencial, mas como serviço ou atividade essencial, eu vou transformar a escola em espaço de ameaça à vida, em espaço de insegurança para a vida. Então é por isso que nós não podemos. O direito à educação, ele pode ser garantido, primeiro, que eu não posso colocar um direito contra o outro, dois direitos fundamentais, um contra o outro. Então, para garantir o direito à educação, eu não posso é, negar o direito à vida. Então, a vida é sempre o bem maior, né? Só tudo o resto que a gente faz depende de estarmos vivos. Então, a o direito à educação, ele pode ser... É, garantido de uma... sem colocar a vida em risco. Aliás, ele precisa ser garantido sem colocar a vida em risco. Né? Então, eu posso... É, nós não estamos nem falando de paralisar a educação. Nós estamos falando de garantir os meios seguros para garantir o direito. Porque se eu for levar a comunidade para a escola no momento de pandemia, no momento como nós estamos... Nós não vamos garantir a vida, nós vamos colocar a vida em risco. E aí, Thalita, tá tá bem, e, e bem pensando, Cissa, tô, tô te chamando de Cissa, tá vendo? Eu tô íntima. Bem pensando que hoje é o dia mundial da educação, então é um dia ótimo a gente fazer essa live e discutir a educação como um bem fundamental, como um bem essencial, eu lembro do grande educador Anís Teixeira que é uma referência no mundo, sobre que é o maior lutador que nós tivemos pelo direito à educação de todas as pessoas, que ele vai pegar uma parte dele que ele vai dizer, olha, educar é crescer, crescer é viver. Educação é assim... Vida no sentido mais autêntico da palavra. O Anís Teixeira, ele sempre dizia, eu não posso dizer que a educação, é o, a escola é o espaço que prepara para a vida. A escola tem que ser a vida, porque a educação tem que ser a vida, porque enquanto você está na escola, você está vivendo e desenvolvendo a vida. Então eu não posso pensar dizer, colocar a educação no campo do serviço essencial, né? porque isso ameaça a vida. A gente gostaria muito que o Estado brasileiro e todos esses que estão defendendo a educação como serviço essencial, olhasse para a educação, tratasse e planejasse a educação como um bem essencial e não como serviço essencial. Essas pessoas, eu acho que elas estão muito insatisfeitas com o número de pessoas mortas que nós temos, sobretudo nas comunidades que são atendidas pelas escolas públicas, sobretudo nas periferias, nos campos, né, nas escolas do campo desse país. Então elas estão querendo abrir as escolas sem segurança. Né, para ceifar mais vidas, porque não é para proteger a vida. Nossa, fiquei até arrepiada aí com, essa, com a citação do, do Anísio Teixeira. É, e a gente vê que, que as escolas, na, na realidade, tão, o que acontece é que, é, no discurso, é, eles diminuem né, o risco que, que, que se... Né, que, da escola, para justificar né, esse retorno, e aí assim, qualquer protocolo serve, qualquer né, medida serve, assim, não, não tem uma ação real, não, tá, é um espaço de risco, né, uma atividade que precisa acontecer, então vamos mitigar esses riscos, não, é, é, é assim, por cima, e a gente sabe que, que vai ser um espaço de, de, de contaminação, né, e aí eu te pergunto, assim, quais são as consequências dessa dessa abertura forçada, né, da escola em plena em plena no auge da pandemia. Então, olha isso, né? A gente a, a nota a nota técnica da campanha, ela vai trazer dados internacionais, dados nacionais, dados das instituições científicas, dos observatórios que estão acompanhando pro o, a questão da Covid. O que que acontece? Para que a gente tenha, primeiro a gente precisa entender qual é o cenário que nós temos das escolas no Brasil. As escolas públicas no Brasil, elas fazem, né, é, o ano passado o Anísio, foi os 120 anos da, da, do, de Anísio Teixeira, né. E o Anísio Teixeira, ele idealizou, ele pensou, ele lutou por uma escola pública, uma escola que pudesse desenvolver todas as capacidades dos sujeitos. E essa escola foi desenhada, o Anís Teixeira desenhou o projeto de educação de Brasília, ele tentou desenhar sempre o projeto de educação da Bahia, e essas escolas, ela, a escolarização era parte dessas instituições então teria que ter o processo de desenvolvimento mais amplo, e aí ele entendia que as pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres, né, as pessoas que não têm essas condições de vida toda, e era para essas pessoas que ele defende, ele dizia que a escola pública era de todos, e ela era muito importante, inclusive, para essas pessoas, então ela tinha que oferecer um conjunto de condições, ser esse espaço. As nossas escolas públicas que fazem, mas as nossas escolas públicas fazem milagres, gente, os nossos professores com as condições que tem, com a infraestrutura que nós temos, essas escolas fazem milagre. E é bom a gente nunca pensar a escola do Brasil como a escola de uma cidade. E assim, Eu morei quatro anos em São Paulo, né? eu conheço muitas coisas de São Paulo, embora seja impossível conhecer São Paulo inteira. Mas, assim, não dá para eu olhar a escola pública de São Paulo que está em uma determinada localidade, como a outra que está na periferia, uma que atende um público como a outra. Então, mesmo dentro da cidade de São Paulo, as escolas são diferentes. A gente vai ter desigualdades enormes na cidade de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, e a capital e o seu entorno como esse polo que nós, nós conhecemos. E, mesmo assim, nós temos todas essas desigualdades com periferia sem acesso à higiene, à água... Água potável, é, saneamento básico, tudo isso. Quando a gente pensa no país, por exemplo, na região norte, escolas com água tratada é exceção e não a regra. O percentual de escolas que não tem água, nós temos muitas escolas que não tem banheiro, que não tem é, água encanada, que não tem muitas coisas. Quando a gente pensa o campo e a cidade, quem são responsáveis por essas escolas? Então esse é o cenário das nossas escolas, nossas escolas, nossas escolas estão muito longe de serem as instituições que a gente poderia chamar de escola, na verdade, né? Tal, tal qual são as condições. Se a gente pensar que a escola é aquele espaço, como diz a nossa Constituição, de desenvolvimento pleno das capacidades individuais, das, das capacidades dos sujeitos enquanto sujeitos sociais e a formação para o mundo do trabalho, nossas escolas precisariam serem outras, né? E aí a gente está com essas escolas nesse contexto. Se a gente, a, a pandemia, se a gente pensar só pela questão sanitária, o que, que as, as instituições científicas, o que, que a ciência vai mostrar? E não é no Brasil, é no, no mundo inteiro. A gente precisa ter testagem, é, rastreamento de contato e isolamento. Coisas que a gente não tem nem fora da escola, desse país. né? A gente precisaria ter uma redução drástica da, da, do processo de contaminação a gente precisaria ter uma folga enorme no serviço de saúde, né, porque caso você volte a ter, você tem como ser atendido e evitar a questão da morte, né, o maior problema de morte por Covid é exatamente a falta de atendimento, né, lógico que as comorbidades, mas se a gente tivesse atendimento é, no tempo é, ideal, a gente não teria tantas mortes. A gente precisaria ter máscaras e já é dito para que, pra, por quem estuda pela ciência, que no atual momento, com as, ah, com as novas cepas ou com as variantes, precisa ser a máscara PFF2 ou AN95, né? Então a gente precisaria ter essas máscaras. Tem tempo de validade. Além disso, elas, precisas, elas precisam serem utilizadas da forma correta, nós não temos máscara, essas máscaras para criança, nós não temos em tamanho, por exemplo, para serem utilizadas em criança, então esses são alguns elementos da, das questões sanitárias, né, então a gente precisaria ter isso. Só que a gente tem uma questão, no, para além disso, de tudo, desses equipamentos individuais e dessas questões de controle do vírus, a gente precisa ter escolas com número reduzido de alunos por turma, porque eu não posso colocar um monte de sujeito dentro da mesma sala. E a gente precisaria ter é, a sanitização e, a, a, a, e a, a limpeza do ar, né? Ter um ar onde possa circular. Então a gente precisaria ter ventilação adequada nas nossas escolas, coisa que nós não temos. Então, a reabrir as escolas sem garantir as condições seguras, objetivamente vai nos levar a uma terceira onda muito mais letal, provavelmente que a segunda. É, nós temos 56 milhões de estudantes da educação básica e educação superior. Nós temos aí 5 milhões de profissionais da educação. Então, a gente tem aí cerca de 60 milhões direto. Se eu pensar que essas pessoas, cada uma tem contato pelo menos com mais duas, nós temos praticamente a população inteira implicada nesse processo de contaminação. Os estudos internacionais, né, já que no Brasil a gente faz muito pouco isso, já estão mostrando que essas novas cepas, elas estão infectando a juventude, estão infectando crianças, embora não tenham um índice muito alto de crianças é, que morreram fora do país. No Brasil nós temos, inclusive por falta de testagem e de acompanhamento, então quando essas crianças apresentam os sintomas, ela apresenta mais tardiamente, e quando apresentam os sintomas e vão, é, e são atendidas em hospitais, na verdade, elas já estão em condições muito ruins, né? Então, nós temos, assim, mais, mais de 1.500 crianças que morreram de Covid no Brasil, coisa rara de se ver no mundo. Então, a forma como o país lidou e está lidando com a questão da pandemia torna a nossa perspectiva de retomada das escolas no, na, no contexto que nós estamos, muito mais perigosa e, certamente, com desdobramentos terríveis. E não são desdobramento para os profissionais da educação só. É para a comunidade escolar como um todo e para a sociedade. Nós estamos falando de 60 milhões de pessoas que vão para as escolas e, ao irem para as escolas, muitas outras vão circular e muitas outras vão ter contato direto com possíveis contaminados. Então, se a cont contaminação... Ninguém fez nenhum acordo com o vírus para não ter contaminação na escola. Não teve acordo nenhum. Aliás, o vírus não faz acordo com ninguém, né? Aliás, ele está pegando, inclusive, os seus defensores, aqueles que fazem tudo para disseminar. Então, a, a retomada das escolas de, de forma imediata é, é, é triste ver as pessoas colocando essa dicotomia entre quem quer e entre quem não quer escolas... É, abertas no sentido de aulas presenciais, porque as escolas Ai, não fecharam. Beleza. As escolas, elas nunca fecharam, na verdade, né? O que a gente está falando é de aulas presenciais. Então, para nós, pra, pra, pra, olha para esse movimento, Famílias pela Vida, são famílias que a escola é, é um, um bem fundamental para essas crianças. Para nós que estamos na campanha nacional pelo direito à educação, para nós que somos professores e professoras, no, da escola pública, nós sabemos o quanto o espaço da escola pública não é só um espaço do processo pedagógico ah, como a gente, como deveria ser, na verdade, né? Desse processo de interação, de aprendizado. As escolas brasileiras é o espaço da proteção, porque muitas crianças, jovens e adolescentes vivem na violência, e é a escola que é, aciona conselho tutelar, é a escola que protege, é a escola que acolhe. A escola é o espaço que as crianças e os adolescentes é, se alimentam, porque muitos têm na escola, quando não a única, principal refeição. Então, nós que lidamos diretamente com a escola, nós sabemos mais do que qualquer um desses outros, que aí estão dizendo que estão querendo proteger as crianças, nós sabemos a importância da escola. Mas a importância que a escola tem, tem a ver exatamente essa escola que protege a vida e depois que protege a vida, desenvolve o processo de ensino aprendizagem, que é parte da vida. E não a escola que vai levar essas crianças e transformar em lugar de morte. E aí, inclusive, a gente começa a se perguntar se a escola que as crianças, que os jovens adolescentes vão encontrar, é a escola que eles querem porque as escolas que esses jovens, essas crianças conhecem, é a escola que eu sento junto com o meu colega, que eu compartilho o lanche, que a gente corre, que a gente abraça, que a gente se cuida. Essa escola que eles vão encontrar, essa escola que vai estar sendo vigiada o tempo inteiro, que eles têm que manter distância, depois de mais de um ano afastado, vão continuar mantendo distância. Então a gente precisa entender, além de oferecer uma escola... É, de garantir a segurança da escola, a gente precisa fazer com que essa escola volte a ser o espaço ah, que ah, as crianças, os jovens e adolescentes tinham minimamente antes de, de, do processo da pandemia. Então, ah, nós somos super favoráveis que as escolas funcionem desde que o seu funcionamento não coloque em, em risco a vida de nenhuma criança, de nenhum é, profissional da educação, de nenhuma família e da comunidade. Nossa, você já, já antecipou vários pontos que a gente vai, vai falar depois, <risos> mas é bom, porque aí a gente também pode dar uma saída do roteiro, né, mas é que, é, bom, no movimento eu sou conhecida como Mulher Pandemia, né, e eu, assim, eu, eu domino os números do, do que a gente não pode voltar, e eu gosto muito de falar que a Fiocruz tem uma nota que lista é, é, o, o, o que deve acontecer, né? quais são os indicadores que tra, podem trazer um, um ensino seguro, né, e um de, eu, eu, eu calculo quase todo dia, aqui em São Paulo, que é o tem que ter um certo número de, de contágios por 100 mil habitantes nos últimos sete dias. O seguro é de zero a nove. Na cidade de São Paulo, nós estamos em torno de 160. São 16 vezes a mais contágio. É, e aí as pessoas ficam assim, né? Não, mas a escola é segura. A escola é parte da sociedade. É como você disse. A criança, os professores, estão em contato com outras pessoas. Ah, mas que as crianças não pegam. Pegam. E se não pega na escola, vai pegar no trajeto, vai pegar no transporte público. As crianças da escola pública usam transporte público. E fica uma coisa, né? É, a gente não gosta de falar da, de quem quer as escolas abertas, mas... É isso, é uma, é uma falta de sensibilidade da realidade, né? Porque as escolas de elite, as crianças normalmente não usam transporte público, eles vão de carro, tem uma... É inegável que tem uma, uma condição social que permite um pouco mais de controle. É, e isso é uma desigualdade tremenda. E aí a gente fica numa posição muito difícil, né? De abrir escola e, é, e, e prejudicar a saúde e manter um ensino remoto ruim e prejudicar a educação, né? Então, enfim, é, é muito difícil, porque ninguém está querendo tá fazer um ensino remoto bom. Mas, enfim, devaguei um pouco aqui. E o que eu queria perguntar, é, saindo um pouquinho do, do, do, do tema da saúde, nós somos um movimento de famílias, mas a gente apoia os professores. A gente não acha que os professores estão fazendo errado em fazer uma greve sanitária. Não, eles estão salvando a vida deles, das famílias, dos alunos, da comunidade. É, mas eu queria saber... Quais vão ser as consequências para os professores, se essa essencialidade for, for é, aprovada, no sentido trabalhista mesmo? Sim. O direito de greve vai estar mesmo ameaçado? Como é que vai ser isso? Então, uh, o que, que acontece? Se a gente pensar a questão da base legal, quando o, a lei define, né, a questão de, da lei de greve define, nos serviços essenciais... Você precisa ter um percentual, mesmo que você faça greve, né? Se você tiver greve da área de limpeza, se você tiver greve de abastecimento de água, se você tiver greve da saúde, existe um percentual dos profissionais, né? Que precisa continuar trabalhando, né? Então, o que, que acontece? Quando você coloca no campo da, na, para os professores... É, a, a, a, esse, essa lógica do serviço essencial É sempre muito bom a gente é, Destacar serviços e atividades essenciais E não a educação como essencial A gente fala de serviço essencial Se você colocar a questão do serviço do, Da educação no campo de serviço essencial A greve dos professores não vai ter a menor efetividade Por que que acontece? Não é nem que assim, você esteja impedido da, de greve acontecer Só que você tem que manter ah, ah, ah, um percentual tão alto de pessoas funcionando nas escolas que não tem efeito nenhum sabe e aí dificilmente você vai conseguir fazer a greve e obviamente as pessoas acham que professor quer viver em greve ou que trabalhador quer viver em greve né na verdade a greve geralmente é o último mecanismo que os trabalhadores utilizam para lidar com a questão da da, da situação de trabalho que muitas vezes nem são questões salariais, embora a gente pudesse brigar por questões salariais a vida inteira, porque a educação é muito desvalorizada. O valor, o salário dos professores no Brasil, ele está entre os piores do mundo. E, fala, e sem falar que as condições de trabalho dos professores e das escolas, né, no geral, no Brasil, elas estão entre as piores do mundo. Então, a, a, quando muitas vezes os professores estão fazendo greve, exatamente... Para manutenção das escolas, para ter condições de trabalhar, né? para lidar com as inseguranças que estão acontecendo nos espaços. Você tem N motivos. Então ninguém gosta de fazer greve, até porque depois você vai ter, você vai repor. Essa, essa, a educação não é uma coisa que você possa deixar de repor os dias letivos eles precisam ser repostos né? então depois você vai ter que repor isso implica férias então ninguém faz greve o tempo inteiro ninguém faz aí, greve não, então a lei ao tornar a educação ser ela vai ter implicações seríssimas para a questão da luta dos eu profissionais, profissionais da educação Todos os profissionais de educação. Então, a gente vai ter questões seríssimas em relação às lutas é, dos profissionais da educação, uh, se essa lei... For... Então, ela tem... E aí, qual é o grande problema? Os professores hoje estão fazendo greve para quê? Eles não estão é, fazendo greve para salário. Estão fazendo greve para manter a greve. que as escolas voltem a funcionar presencialmente e a vida deles e das, das crianças, da comunidade como um todo, esteja em risco. Então, no momento, ao fazer isso. Ah, eles tiram, inclusive, esse mecanismo que os professores, os profissionais de educação possam paralisar, inclusive, para proteger a própria vida e a vida dos estudantes. Então, há consequências, sim, em relação a, ao movimento, das lutas trabalhistas, as lutas dos trabalhadores nessa, nessa legislação. Sim, a gente está acompanhando de perto aqui né, a greve aqui em São Paulo e é muito difícil, né, quase que não tem é, diálogo, é, muita, muitas ações para acabar mesmo com a greve, corte de ponto, é, bem complicado. E a gente vê que é isso mesmo, né? Os professores não estão pedindo salário, nada, né? É uma greve sanitária mesmo. É, e aí, eu queria entrar em um tema que é, é assim, a gente sabe da, da, que, os, que as escolas, elas sofrem... Há anos, assim, com equipes reduzidas, muitos alunos por sala, é, falta professores mesmo, né, nas escolas públicas. E aí, com esse decreto de essencialidade e a impossibilidade do, do trabalho, é, do teletrabalho, é, como que, né, o que que o impacto, a gente acha que o impacto no, no ensino remoto emergencial vai ser muito grande. Né? não só no ensino remoto emergencial, no, no atendimento também. É, eu queria que você comentasse um pouco isso. Quais as, quais as consequências assim, para as crianças né? na educação é, e para as famílias também? É, isso você... Eu acho que eu perdi alguma coisa da pergunta. Você está falando qual o impacto se retomar os, ou com o ensino remoto emergencial? Não, Com, com a essencialidade é, impossibilitando o, o teletrabalho, né? isso assim, com equipe reduzida, né, é uma discussão que a gente faz bastante, que acaba que não, não existe equipe dedicada para o ensino remoto, por exemplo. Então... Esse é um planejamento e é uma conta que ninguém nunca faz, né? Assim como durante esse ano inteiro nós não vimos nenhum movimento que dissesse que a, que a educação é realmente essencial, porque a gente não viu reformas sendo feitas nos espaços escolares, nós não vimos é, a Secretaria de Educação sentar com os professores e a comunidade para debater um novo currículo, propostas pedagógicas, nós não vimos movimento no sentido de fazer av avaliação diagnóstica, nós não vimos movimentos no sentido de universalizar o atendimento a pacotes de internet e a, a, a unidades computacionais, né? ou seja... Seja elas quais forem. Então, a, essa é uma conta que ninguém faz. Por que que acontece? A, o projeto de lei, ele traz lá no artigo 6 eu acho que tipo assim, que as famílias podem escolher não encaminhar os, os filhos para as escolas nesse processo. Mas aí eles vão fazer as restrições. Não é qualquer família que pode fazer isso, né? No estado de calamidade. São aquelas que comprovarem que seus filhos têm alguma comorbidade ou vive com alguém que tenha risco de contaminação com a COVID. Então, se hoje as famílias... Por exemplo, se você faz pesquisa nas cidades, 80% das pessoas, 70% das pessoas, não pretendem retomar as, as escolas porque entende que esse momento não é seguro. Com esse projeto de lei, na verdade, nem isso pode ser colocado. Porque quem não provou a ter se ele for aprovado do jeito que está, obrigatoriamente terá que mandar as, os, os filhos ou... ou né? Alguém que esteja sob sua responsabilidade para a escola, é, porque senão estará cometendo lá aqueles crimes previstos de abandono intelectual, essa coisa que a Constituição prevê. E aí quando a gente, mas quando a gente pensa assim, olha, mesmo quando você fala assim, não, então é, parte desses estudantes vão para a escola e parte dos estudantes ficam em casa. É... E aí, eu, mesmo que todos possam ir para a escola, é, eles precisam ir de forma intercalada, por exemplo, né? Então, eu tenho metade da turma que vai na segunda, na terça na quarta, e a outra metade vai quinta e sexta, e na outra, é, na outra semana eu posso revezar isso. Ok. Só que aí, se eu pensar para a escola e para as famílias, a gente vai discutindo. Quem vai, por exemplo, na hora que esses profe os professores estiverem em sala de aula, porque os professores vão estar ocupados com essas turmas a semana inteira, porque a turma é dessa, mas o professor é o mesmo. Quem é, que vai, quem, é, quem é outro professor que vai acompanhar essa outra turma? Essa parte da turma que fica em casa. Porque você vai pegar a metade... O tempo que os estudantes não estão na escola, eles precisarão ter acompanhamento. Quem vai acompanhar? Né? É, então essa é uma questão que ninguém está... Essa conta ninguém está fazendo. Quem é que vai conseguir acompanhar esse estudante? Vai fazer como São Paulo estava propondo, lá naquela lei de retorno, que qualquer professor, menos educação física, poderia acompanhar qualquer... Isso não é... Quem está fazendo isso não está preocupado com a qualidade de ensino. Ontem eu ouvi a entrevista à coletiva de São Paulo dizendo que o, que o Estado poderia levar 11 anos para pra... recuperar os prejuízos da... do tempo. Vai levar... 11, ou 4, ou 5, dependendo da responsabilidade com que o Estado tratar isso. Se for para tratar como está tratando, nós não vamos recuperar nunca. Agora, se nós fizermos o planejamento e colocarmos a educação como um bem essencial de verdade, aí a gente vai ter que pensar numa outra lógica e nós vamos lidar é, de uma outra forma. Na hora que a gente disser que as escolas estão funcionando, que as escolas vão reabrir presencialmente, Vai ter uma pressão, inclusive por parte dos empregadores, para que os responsáveis retornem para o campo de trabalho. Só que elas, as crianças vão, não vão ficar ao mesmo tempo na escola, do dia, a manhã inteira, por exemplo. Não vão ter escola todos os dias. Então, como é, como é essa organização pelo lado das famílias? Então, tem um conjunto de questões aí que a gente só está preocupado em retomar, em reabrir as escolas. O planejamento sério para dizer, vamos reabrir, mas vamos garantir direito à educação, vamos garantir qualidade da educação, ninguém está discutindo. Por que fazer isso significa encarar a educação numa outra perspectiva, que o nosso Estado nunca encarou. E aí a gente precisa discutir aqui, quando a gente está falando, ah, os prejuízos são, né, a gente não vai dizer que não tem prejuízo. Agora me conta, vamos pensar aqui, né? todos nós, vocês que estão aí nesse movimento, famílias pela vida. Quem é que tem prejuízo? Quem é que está tendo prejuízo, um prejuízo abismal nesse momento da pandemia? É, os alunos, os estudantes das escolas privadas, que como vocês falavam, inclusive, eles não só têm mais condição de proteção, como têm acesso à saúde. No primeiro sintoma, eles vão poder ser, vão poder ser testados se tiverem, é, se der positivo, vai poder ter acesso a tratamento, o que não é verdade em relação às crianças das escolas públicas, na sua maioria nas periferias. Então, quem é que tem prejuízo? Os prejuízos que nós temos nesse um ano e meio, um ano, três, quatro, cinco meses de, de, de pandemia, eles não são só da pandemia. Eles são abismais porque nós já tínhamos prejuízos absurdos. Se, os nossos, se as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes estudassem em escolas de qualidade, tivessem acesso a materiais pedagógicos de qualidade, se os nossos professores tivessem condições de desenvolver o seu trabalho. São Paulo, gente, é um estado em que os professores, a quantidade de professores que desistem de dar aula por dia é enorme. E eles não desistem por uma casa, eles não foram para lá enganados. Eles desistem porque foram para as escolas e descobrem que não tem como é, desenvolver de forma decente a sua profissão. Então, se nós tivéssemos escola de qualidade, se os nossos alunos estivessem acostumados a ter acesso aos bens tecnológicos, né, a tudo aquilo que os alunos das escolas privadas têm, esse prejuízo de um ano seria tranquilamente recuperado depois. Então, se nós estamos nas condições que nós estamos, é porque esse país nunca encarou a educação da forma que deveria encarar. O porquê é que nós, nós estamos falando desse prejuízo de um ano? Mas por é que nós não estamos falando dos 74 milhões de pessoas nesse país que não concluíram a educação básica? Dos 34 milhões que não concluíram sequer o ensino fundamental? Por que ninguém está preocupado com o prejuízo? Com os 11 milhões de analfabetos, com os tantos de analfabetos funcionais? Com esse ninguém se preocupa. Então, quando eu vou, eu, eu eu gosto muito, é, Thalita e Cissa, de analisar essas questões. Eu, sou eu, eu digo que eu sou muito professora da área de políticas educacionais, né? E eu sou professora no sentido educatório 24 horas por dia, seja lá com quem eu estou falando. Tudo que eu leio em relação a todos os aspectos, eu penso isso no campo da educação é, e no campo dos direitos sociais. Porque não é possível pensar educação educação descolada do resto. E quem está na área de política... Sabe que as coisas só funcionam se as políticas estiverem no seu conjunto e se forem é, é, políticas a longo prazo. Então, quando eu olho para essa preocupação, quando eu olho para essa pessoa falando dessa preocupação, com a é abertura das escolas, e vejo como é que elas estão encarando, dizendo que é para reabrir e como sempre trataram, eu tenho certeza que o projeto não é garantir a educação, é matar a população. É a única explicação. Porque a ciência diz o contrário e eles estão dizendo que tem que voltar. Então, o projeto é de ampliar a morte e não de garantir vida. Eu não posso dizer que eu estou preocupada com o desenvolvimento, com o direito à educação, com a saúde da, dessas crianças, com a violência que elas estão sofrendo, quando a gente quer abrir escola sem garantir condições. Vocês podem olhar os parlamentares que estavam lá defendendo a educação como um direito essencial e comparar, inclusive na página da campanha tem esse estudo, como é que eles votaram na PEC 186, que se tornou a Emenda Constitucional 109. E aí, para quem não sabe, traduzindo esses números todos, essa PEC foi a PEC que, na verdade, aprovou um monte de maldades, mas digamos que aquilo que a gente pode trazer aqui nesse momento é exatamente a questão do auxílio emergencial. O ano passado, nós tivemos auxílio emergencial até dezembro. Esse auxílio emergencial foi ficou em torno de 200 e poucos bilhões de reais o que nós investimos no auxílio emergencial ano passado. E esse auxílio tinha um valor mínimo de 600 reais. E as mães, que eram chefes de família, poderiam receber até 1.200. Né? Então, elas recebiam o dobro. É, quando foi esse ano que a gente voltou em março, o auxílio emergencial... Esses parlamentares, todas as Joyce, a Paula Belmonte, a Adriana, o Partido Novo inteiro, todos eles, eles votaram por um auxílio emergencial, por uma quantidade máxima de 44 bilhões, que dá um auxílio emergencial a partir de 150 e no máximo de 300 e poucos reais por família. E durante três meses e reduziu absurdamente o número de pessoas. E aí tem um estudo da Faculdade de Economia, da, da, da, né, da, da, da Faculdade de Economia da USP, que mostra como o auxílio emergencial o ano passado salvou muitas famílias da fome e da miséria. Então, se essas pessoas estivessem preocupadas com a, com, com a proteção das crianças com o fato de elas precisarem da escola para se alimentar, eles não teriam votado contra aquilo que podia efetivamente garantir que, elas, que essas crianças ficassem em casa, fossem alimentadas e tivesse acesso a um monte de questão. Então, o auxílio emergencial que nós votamos esse ano está fazendo com que milhares, mas milhares, milhões de pessoas entrem na extrema pobreza, estejam com fome, nós temos mais de 200 mil famílias. Eu estou falando de 200 mil famílias. Eu não saber a quantidade de pessoas que estão passando fome nesse país hoje, que não tem uma refeição. Esses parlamentares e essas parlamentares, elas não sabem o que é um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um responsável, acordar de manhã, não ter o que dá de comer para essas crianças e não ter perspectiva de saber de onde vai trazer comida. Então essas pessoas não têm efetivamente preocupação com a vida da população. O projeto deles é ampliar ao máximo a morte é, dessa comunidade, a morte dessas pessoas. Porque se fosse o contrário, não faria o menor sentido eu dizer que a educação é muito importante, tem que funcionar, e votar, por exemplo, contra o projeto de Fundeb com mais recursos, né? E lutar... Hoje eu estava na Comissão da Educação, acompanhando a Comissão da Educação, e ouvi o Tiago, o Tiago Mitrô, que é do... do, do, é do de, de, de Minas, né? Que é de Minas, e que é do Partido Novo, ele dizendo que não, que estava tudo bem, que as escolas tinham condições ruins mesmo, fazia parte da vida, estava tudo certo. Quer dizer, é essa pessoa que diz isso, que diz que as escolas têm que reabrir. Então, o que essa pessoa quer? Ela quer que a escola reabra, né? ao reabrir, reabrir no sentido de reabrir para aulas presenciais, contaminar, porque sabe que não tem assistência à saúde, se vê um, um, um governo que pegou aí 30% do orçamento, obetou ou o, ou, ou, ou, né, ou condicionou aí, né, no sentido de, de tá, a, o, o termo certo não é, não é bem, é, que, que assim corte em alguma parte e a outra está assim, condicionada, né? Então pode não ser, é não ser utilizado. Então se esse governo é, tivesse preocupado com, com esse direito à educação, se esse, se o Congresso Nacional estivesse realmente preocupado com a essencialidade da educação, a gente teria que ter investido muito mais. A obrigação de garantir o direito não é só do Estado, do município, não. O governo federal tem obrigação, de acordo com a nossa Constituição, de é, exercer a sua função supletiva e distributiva. Então, a, a, não há preocupação com a educação dessas pessoas. E não há, não é na pandemia. Nunca houve. Nunca houve. A elite brasileira, ela continua na mesma lógica escravocrata. Ela continua na mesma lógica de que eu tenho aqueles que são servidos e aqueles que serão os serviçais. E os, os que serão os serviçais são aqueles das escolas públicas. Os que serão servidos são aqueles que estudam nas escolas elites. E para aqueles que servem, aqueles que vão servir, a escola tem que ser ruim pode matar parte dessa, dessa população. O que é que o Guedes falou ontem? O Guedes falou que esse negócio de querer viver demais não tem de jeito. Então, é tudo o mesmo projeto, gente. A gente tem que fazer a ligação. Nós temos que ter a capacidade de fazer a leitura. Sabe aquela leitura de mundo que o Paulo Freire dizia pra gente fazer no processo de, de educação? Nós que estamos aqui precisamos fazer a leitura do mundo, fazer a leitura do conjunto daquilo que é, que é debatido, que é aprovado, que é implementado. Olha o Ministério da Educação como é que está. O Ministério da Educação sequer executou o orçamento que ele tinha. Então, não ajudou em nada as escolas, não ajudou em nada as redes. as dificuldades que os estados e os municípios estão tendo para lidar com a pandemia. Então, esse PL não tem compromisso com a vida. Esse PL quer exatamente a destruição da vida, mas não é de qualquer vida. É da vida da população brasileira que estuda na escola pública, que estão nas periferias, que estão nas escolas do campo, que estão nas comunidades indígenas, quilombolas, e povos ribeirinhas, que não estão tendo acesso a tanta coisa. Essa altura, se a gente tivesse preocupado com a educação, a, a população brasileira estaria quase toda vacinada. É, pois é, é. Bom, antes de tudo, eu vi gente reclamando aí. Eu não tenho botão de mute eu não sei, a Cissa tem, eu não tenho, então vai vazar um pouco de do meu tenho. filho, me perdoem, eu não tenho gente, botão de mute. eu hein, acho que o, o convidado, acho que não tem como silenciar, e aí fico segurando meu microfone, que perdão, gente. É... Só recuperando um pouco. Estamos que... falando de educação, de escola, as crianças fazem parte, essa é a nossa vida cotidiana, né? Exato. Eu Exato. Criança pequena, imagina, não tem nenhuma chance de controlar. O pai catou, agora vamos ver se fica lá um pouquinho. É, não, é sobre isso que você falou, tem, é, o auxílio emergencial do ano passado já nem era alto, né? Você falou, né? Ah, porque agora, Gente, como é que 600 reais, alguém pode imaginar que então, dê para manter um o mês? Tá não, você está imaginando que o ano passado era 600 e podia chegar a 1.200. Agora, Sim. dobrado, ele, não chega a... ele é metade do que era o inteiro do ano passado. Então atras... a tragédia da coisa é muito grande. Então, e a inflação tá, tá aumentando, né? E, assim, sinceramente, quanto é que você paga pra morar numa comunidade aqui em São Paulo? No um mínimo uns 600 reais, né? De aluguel. Então, assim, Olha é, gás. não dá. Olha o lugar é 100 reais. Mas não precisa de gás. Mas é que não precisa de gás, não vai ter comida mesmo? porque gás, né? Eu tenho, tenho, já tenho o número de pessoas que cozinham com, com lenha de novo, né? E, as, e, as, e matéria falando que as pessoas estão resgatando o gosto de cozinhar lenha da vontade de se matar, né? A elite Ai, brasileira gente, é isso, né, gente? É muito triste. É, é assim, a gente meio que Ai, não, não é uma coisa que eu gosto de falar porque parece uma coisa muito teoria da conspiração mas no fim das contas, o trabalho hoje que está sendo cada vez mais autom automatizado faz com que o proletário não tenha mais tanto valor, né? Então, se morrer não vai fazer diferença. Não é que as pessoas querem que as outras morram, mas é que Vou investir na vida de quem nem vai ter trabalho, fica uma coisa assim, é isso, né? É o mundo mudando a forma que ele era. Antigamente o, o, o, a pessoa, o, o trabalho era mais importante, né? Para o capital agora é menos, enfim. E é uma reforma da Previdência também, né? Coisa terrível de se falar, mas é para diminuir mesmo o gasto público. Né? Só que o TI custa tanto, né? O Paulo Guedes falou, né, a gente não precisa inferir, o Paulo Guedes falou, né, que assim, não é possível, o Estado vai quebrar, o Estado não tem como é, subsidiar alguém querer viver desse tanto, porque está querendo viver mais de 100 anos, que 100 anos é muito caro para o Estado, então eu acho que a gente não está inferindo, essa fala do Paulo Guedes traz exatamente isso, sabe? E não há, gente, a, a, a, quando a gente olha a forma como eles estão lidando com isso, não tem como achar que essas pessoas se importam com a vida dos da, da, com a nossa vida no geral, não importa. E não importa, mas assim, se você olhar, é, eu acho que a pandemia é a tempestade perfeita no sentido que eles acharam para dizimar a parte da população. Porque eles fazem isso o tempo inteiro com a população periférica, com a juventude negra, com a comunidade indígena, então matam matam com, com a maior tranquilidade. E aí, na pandemia, você faz isso e ainda diz que foi um vírus. Mas o vírus, né, gente? Aí as pessoas falam assim, ah, o vírus democrático. Não, não tem nada de democrático no mundo desigual. Né? O vírus, se o vírus não escolhe a pessoa, as pessoas escolhem quem é que vai pegar o vírus e quem é que vai ser tratado, sobreviver ou não, a, a, a, a, a infecção pelo vírus, né? Então, não tem nada democrático nesse processo, não. Pois é, pois é. Agora eu queria fazer uma pergunta que, sim, é ampla, mas você foca no que você quiser. Que é assim, já que a gente não concorda com a essencialidade, sim, por todos esses motivos que a gente já conversou, o que o Congresso podia estar discutindo agora e que traria efeitos pedéficos para a educação? Pode ser tanto para, como você disse, né, de, de atualizar, né, de, de tentar diminuir o prejuízo da pandemia, como para o, o, a, o custo aluno... O custo aluno Qualidade. qualidade é o caso é, é, coisas assim, é, foi aprovado né mas enfim o que que a gente podia estar, tá, em vez de discutir esse espantalho tá discutindo no congresso em relação à educação então de imediato assim, se a gente a gente pode pensar por etapa ou por área né então assim se eu pensar no, no ensino remoto o que que a gente o que que a gente precisa essencialmente para desenvolver ensino remoto a gente tem conexão e unidades computacionais. Então, tem um PL que previa exatamente isso que o presidente vetou. Então, o Congresso deveria se debruçar sobre a derrubada do veto 10, né? É, Para votar o veto do, esse, o veto SPL, que vai fazer com que o governo federal ajude aí, né? Distribua pacotes de internet e computadores ou unidades computacionais, pode ser tablet, né? É, para as crianças e para os professores que não têm acesso a, a esses equipamentos. Então, essa é uma questão, se eu pensar em relação à questão do, do ensino remoto. Agora, o, o, eu, não, eu não aprendo, por exemplo, com fome. Ninguém vai aprender com fome. Ninguém vai aprender sem ter um lugar para morar, sem ter lugar para dormir. Então, eu preciso olhar, é, a gente precisaria estar tá lidando, por exemplo, garantindo renda mínima para as pessoas. Gente, olha, é que eu fico imaginando que um lugar para dormir e comida para comer era o mínimo que toda pessoa deveria ter. O que significa que a, a, os adultos desse processo deveriam ter trabalho, um trabalho que fosse capaz de garantir tudo isso, né? De garantir comida e lugar. É um lugar para dormir, é tipo assim, a casa para morar, cama para dormir comida para comer. Então, o governo federal teria que estar tá pensando ações nesse sentido. Ele deveria estar tá pensando ações no sentido de, de, de subsidiar os pequenos produtores, os pequenos proprietários, os microempresários, porque isso é, desenvolve emprego, melhora a economia, né, garante condições de vida. Então, assim, a, o, o, o, a grande questão do Congresso deveria ser exatamente proteger a vida da população brasileira. E proteger a vida da população brasileira, além de vacina, né, no caso da pandemia, é proteger, é garantir comida, é garantir trabalho, é garantir renda. Isso é. Se eu tiver tudo isso, eu resolvo a questão da educação, né? Mas e aí para além disso, né? Para além, enquanto eu estou pensando, por exemplo, a questão, eu resolvo a questão do acesso e garanto a alimentação, a gente precisa pensar como é que nós vamos reformar as escolas? E, ou como nós vamos poder é, fazer para que as nossas escolas possam ser chamadas de escola? O que é uma instituição que pode ser chamada de escola? So, qual é a função? A gente pergunta qual é a função da escola? A função da escola é garantir o desenvolvimento das capacidades de todos os sujeitos, ou seja, o processo formativo. Só é possível fazer isso se eu tiver condições, aí você fala o curso aluno qualidade, o que, que o curso aluno qualidade vai fazer? É exatamente estabelecer os insumos mínimos necessários para que as escolas possam ser chamadas de escola, para que os professores possam ensinar, para que os alunos possam aprender, para que os alunos possam aprender e se si, ensinar. Então assim, para que professores aprendam com seus estudantes, então assim, para que o processo de ensino aprendizagem efetivamente aconteça. Se essa escola não traz os insumos que isso possa fazer, que possa fazer isso, eu não deveria chamá-la de escola. Então nós temos milhares de escolas nesse país que não tem banheiro, que não tem água potável, que não tem saneamento básico, que não tem acesso à água tratável. Então, a gente deveria cuidar de reformar essas escolas. A gente deveria cuidar de fazer com que as nossas escolas nunca mais tenham, e elas não podem ter, sobre pena de ameaçar a vida, o número de estudantes por sala que estamos. Não é possível pensar as escolas superlotadas e garantir a vida. Mas mais que isso, quando eu estava falando de como o governo ia encarar a educação, se nós, e os governos fizeram muito isso, Avançar os estudantes para a série seguinte como se eles tivessem tido acesso à educação em 2020. Se nós, for, se nós não formos para a escola e, primeiro, pensarmos um currículo que seja currículo para a gente, currículo que esteja pensando em formar gente, e não uma escola que esteja pensando em preparar para responder questões de avaliação que não dizem respeito à vida. Então, essa, ou seja, se nós não pensarmos uma, um currículo que seja um currículo que seja vivo, que fale da vida, que cuide da vida e que trate da vida, isso também não funciona. E aí eu preciso fazer o quê? Quais são as condições que a gente está pensando para fazer uma, uma avaliação diagnóstica? Quando as aulas retornarem de forma presencial, como é que nós vamos saber como é, em qual página está cada estudante? Como é que nós vamos saber... Qual é o diagnóstico de cada rede, de cada escola, de cada turma, de cada estudante? Porque só a partir disso a gente vai poder saber o que, que temos que fazer para recuperar aquilo que nós não garantimos antes da pandemia, durante a pandemia. Porque... Ai gente, a gente caiu. É, Ai, é. Mas aqui, você estava você tava completando o seu raciocínio, eu Sim. acho, né? Daquela que a gente tinha falado do que o Congresso é bem, podia então. fazer. Aqui a gente estava no currículo, né? A avaliação, né? né? Isso. Acho que a gente estava no currículo. Então, o que eu estava dizendo era exatamente, é, exatamente isso. Se a gente não voltar para as escolas e não fizer uma avaliação diagnóstica para saber exatamente onde cada estudante está... Se a gente continuar o processo como se nada tivesse acontecendo, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos ter mais consequência no pós-pandemia do que durante a própria pandemia, porque o não aprendizado da pandemia, se a gente é, o não aprendizado da pandemia, se a gente não recuperar isso depois, aquilo que a gente não a gente vai aumentar e muito, distorção e idade séria. A gente vai aumentar a questão da evasão, a questão do analfabetismo funcional. Você pega o estado de São Paulo, que resolveu que em janeiro deu tudo o que tinha que ter dado em 2020, né? Como se janeiro resolvesse um ano. Se você pegasse ali janeiro início fevereiro, tivesse tudo resolvido. Então, aquilo ali é faz de conta. Aquilo ali é... O que que as pessoas... A imprensa não me perguntou muito durante o final... Sobretudo no final do ano de 2020. Ai, como é que a gente faz, então, para não ser injusto com... com com os estudantes. Eu falei, bom, a única forma de não ser injusto com os estudantes era ter pensado nisso lá em março. Fazer de... Não, é, ué, não adianta vir com essa que para não ser injusto com os estudantes eu vou avançar de série. A escola não existe para avançar de série. Ela existe para garantir o direito à educação e como o direito é garantido as pessoas avançam de série. Quem define para qual série você vai é a gente ter conseguido garantir a formação da série anterior. Se você não garantiu isso, se você jogar para a próxima série, você negou, o Estado está dizendo que garantiu aquilo que ele não garantiu. Quando a Constituição diz que a educação é direito, ela vai estabelecer princípio, acesso de igualdade e permanência, garantia de qualidade, garantia do processo formativo. Então, se você mandou para a série seguinte, se você concluiu a educação básica, mas não garantiu a, a, o processo de aprendizagem, o processo de formação, você não garantiu o direito à educação. Direito de educação não é só é, acesso e permanência. Eu tenho que ter acesso, permanência é fundamental para a gente garantir a aprendizagem, o processo de formação. Se não garantiu formação, não adiantou nada ter o acesso. Pra, o, o acesso e permanência é condição para garantir a formação. Mas se você deixou lá, deu direito à matrícula, deixou lá dentro da escola, mas não ensinou, você não garantiu o direito, né? Então a, a o efeito pós-pandemia vai ser pior ou melhor, dependendo de como o Estado olhe para isso. Até agora, eu não vi em nenhum lugar, nenhuma ação que diga que nós vamos encarar a educação como ela deveria. E aí, eu não faço isso, inclusive, se não for de forma intersetorial. Eu não posso retomar aulas sem entender que educação, proteção, a saúde, né e aí a saúde, não só a saúde, mas né, na perspectiva do, da, do diagnóstico, cuidado de doença, mas a saúde psíquica, sabe? Então, a área é, da saúde mental precisa colher não precisa colher só estudantes, estudantes e trabalhadores em educação. Gente, a pandemia, ela afetou a vida em todos os aspectos das pessoas. Quantos estudantes nós temos hoje extremamente estressados, deprimidos... E profissionais de educação, deprimidos, sem perspectiva de futuro, com medo de sair... Com tudo isso, então a gente tem um conjunto de questões que a gente vai precisar cuidar na escola. Você imagina que nós não fizemos nenhuma campanha durante a, a pandemia... Quando eu fico me lembrando da campanha, vocês lembram você lembra da campanha do Zé Gotinha? Daquelas coisas pedagógicas. Então, assim, antes de você começar um processo de vacinação, você tinha, ou um processo de prevenção de qualquer coisa, você tinha uma campanha, inclusive, informativa, mas pedagógica, para que as pessoas se preparassem para isso. Então, a gente vai voltar as crianças, os jovens, os adolescentes, para uma escola que eles têm que ficar distantes, sem ter preparado em nada isso. A gente poderia ter feito campanhas pedagógicas para mostrar o que tem que fazer, para poder lidar com isso, para dizer que há alternativas. Não fizemos nada. E agora só queremos abrir as escolas e jogar lá de qualquer forma. Gente, isso é brincar com a gente, é brincar com quem faz educação, é brincar com quem se preocupa realmente com a comunidade como um todo. Isso não é fazer educação verdadeiramente, sabe? Isso não é se preocupar com a educação de verdade. É verdade, teve até um comentário aqui. Quem poderá nos salvar? Olha, não Qual vai ser a diferença. Não vai ser, não está não, não no, no, no horizonte por enquanto. Né? É, Mas no então fundo, tem... não somos nós, né? Vamos começar por nós é. pelas nossas escolhas, por tudo. É. Eu vou escolher aqui duas perguntas. Estou olhando aqui para o lado, lado, porque eu coloquei no, na tela do computador para ficar mais fácil. Acho Lívia... simples. <risos> a, Lívia, a Lívia falou assim. A escola perde muito tempo com assistência social e fica com pouco tempo para pensar no educativo. Que tipo de política intersetorial podemos pensar para garantir um ensino público de qualidade? E a, a outra pergunta é como motivar os professores e os estudantes nesse momento? Tá vendo, gente? Eu tô falando. Ninguém faz pergunta fácil, né? Mas <risos> super essa, acho que essa pergunta da Lívia é central. É Lívia mesmo, né? É, ela é central. Por quê? Eu sempre digo que se a gente quiser olhar... Ou se a gente quiser dizer que está inovando, né? As pessoas falam muito educação inovadora, inovação, não sei o quê. E eu falo, tá bom, né? Então vamos discutir inovação. Se nós quisermos, né? Se, se, se o Brasil quisesse ser inovador de verdade, com a história que ele tem, com a característica que ele tem, ele ia colocar e ele ia fazer com que o artigo 6º da Constituição se efetivasse na vida. E aí, por que, que a gente tem? Nós temos o artigo 6o da Constituição, que é o artigo que define os direitos sociais. A educação, ela aparece como o primeiro dos direitos. E não é porque a educação, não é porque a educação vai. É, não é porque a educação seja mais importante do que os outros. Ela é a base para os demais. Mas ela não se desenvolve sem os demais. E quando a, a Constituição estabelece os, os direitos sociais, ela também vai trazer. Consequentemente, vocês têm as diferentes áreas para concretização desse direito social. Então, eu vou dizer, educação é direito social. A saúde, segurança, assistência e proteção à vida, a alimentação, trabalho, né, proteção à infância, todos são direitos sociais. Esses direitos, para que esses direitos sejam garantidos, eu preciso de todos eles. Eles estão no mesmo artigo, não é por um acaso. Eles estão ali porque eles, eles estão interligados, né? E aí o que, que acontece? Aí você vai lá para os capítulos, artigos específicos, os capítulos específicos que vão é, definir esses direitos. E aí a gente vai para a educação. O que, que o artigo 205 da Constituição vai dizer? A educação é direito de todas as pessoas, de todos, é dever do Estado e da família e precisa ser desenvolvida em colaboração com a sociedade. Aí o 216 vai, não, e, e, vai, e, e aí ele, ele diz que é direito, quem tem que fazer e qual é a finalidade. a educação me traz três primores, que é a, a tripla função do direito à educação. O pleno desenvolvimento do sujeito. Aí a gente pensa assim, o que, que é desenvolver plenamente um sujeito? Pensa a dimensão, o tamanho do que, que é desenvolver plenamente um sujeito. Aí eu lembro do Anísio Teixeira. Quando o Anísio Teixeira dizia... Primeiro que ele dizia que a, que a educação era a base da democracia, né? É, não dava para pensar em democracia sem educação. E na democracia, a garantia da educação era a função máxima do Estado. E ele dizia que a educação precisava fazer o quê? Desenvolver todas as capacidades dos sujeitos. Por que, que o Anísio pensa uma escola parque? Para quem não conhece, as, a gente tem... Eu teria as escolas classes e a escola parque. A escola parque é uma escola que tem música, que tem várias artes, que tem vários aspectos. Por quê? Porque ele vai entender que as capacidades, um sujeito para se desenvolver, ele precisa ter as formações, essa formação ou se pensar o desenvolvimento desses diferentes aspectos. Então, quando a gente diz assim, a educação precisa garantir o pleno desenvolvimento da pessoa. Uma pessoa plenamente desenvolvida é um... Uma tarefa enorme e maravilhosa, né? Só que a Constituição não ficou nisso. Ela diz que, além de desenvolver o sujeito, ela precisa desenvolver o sujeito que vive em sociedade, que é o cidadão. Então, eu preciso desenvolver, além das capacidades individuais, a capacidade de viver em sociedade, de construir uma sociedade. É uma capacidade, por exemplo, de respeitar as diferenças de conviver com os diferentes, de dizer que uma sociedade ela só pode ser uma sociedade decente se todos puderem se desenvolver nessa sociedade, se todos puderem se respeitar. E aí jogou a terceira, que é a formação para o mundo do trabalho, que não é para a uberização, é para o trabalho como condição humana, como condição de desenvolvimento tá a educação tem que fazer isso agora eu posso desenvolver plenamente um sujeito se ele não tiver alimentação eu posso desenvolver plenamente um sujeito se ele não tiver proteção eu posso desenvolver plenamente um sujeito se ele não viver numa sociedade que garante saneamento básico se não tiver saúde se ele não viver em segurança então eu, eu só desenvolvo a educação se eu tiver o restante o que que nós temos a escola como é o bem, é o equipamento público que a maioria absoluta da, da, da, da sociedade tem acesso. Você não, nem todo mundo teve acesso à escola tal e qual deveria. Mas ainda é o equipamento que a maior parte das pessoas tem acesso. você A, a saúde, nós temos um sistema de saúde público que, assim, que é, é, é gigantesco. O tamanho do SUS, a importância do SUS é enorme. Embora ele esteja sucateado, exatamente porque esse Estado não garante as condições. Mas o SUS seria orgulho em qualquer país do mundo, porque nós não temos nenhum país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um sistema de saúde. E muito, a, o Brasil não sabe disso. O Brasil não sabe a importância do SUS é, para, por exemplo, fazer com que muitas crianças morressem antes de nascer, para que tantas mães morressem. É, em decorrência do parto ou até antes disso, para que a gente tivesse vacinação. Nenhum país do mundo tem a capacidade instalada que o Brasil tem de fazer uma vacinação em massa. Quando o Brasil leva a sério campanha de vacinação, nós vacinamos milhões de pessoas por dia. O mundo achou que o Brasil seria o primeiro país do mundo a imunizar a população. Porque ele é o único país do mundo desse tamanho que tem a capacidade, que tem SUS lá nas aldeias indígenas, lá nos povos das Águas, em todos os espaços o SUS chega, as equipes de saúde chegam, a importância da saúde da família. E nós precisamos lembrar e formar a população para defender esse SUS. E aí a, a, o que, que acontece? Só que a escola é o equipamento público que a maioria da população tem acesso. E aí a escola? A escola. Antes de lidar com aquilo que é a função essencial dela, que é o desenvolvimento do intelecto, é o desenvolvimento dessas capacidades, é a formação para viver em sociedade, é o convívio com o diferente, é o aprendizado a respeitar os vários pensamentos, tudo isso é o espaço da escola, ela tem que proteger da violência, ela tem que garantir, alimentar a criança, ela tem que fazer é, acolher essas crianças, ela tem que fazer tudo isso ela tem que ficar levar para o posto médico então no final das contas e se ela não fizer isso ela não desenvolve a sua parte porque porque ela não vai ensinar alguém que está doente eu não ensino alguém que está em segurança eu não ensino alguém que está sob violência então ela precisa cuidar desses aspectos para só depois pensar nas questões pedagógicas específicas né porque esse cuidado também é pedagógico gente cuidar do outro é pedagógico no sentido da formação mais ampla, mas a gente teria que ter a área da proteção fazendo isso, e aí e as pessoas não entendem quando a gente fala da importância da gestão democrática e dessa gestão tendo dentro da escola essa relação da escola com todas essas outras áreas. Porque não é a escola que tem que ser... O... Não é o professor que tem que ser o psicólogo. Não é a escola que tem que... que, que... A escola não tem como proteger da violência. Então, o que, é que ela tem que fazer? Acionar o conselho tutelar, trabalhar com o conselho tutelar, trabalhar com a área de saúde. A, a partir disso, ela vai conseguir desenvolver. Mas, objetivamente, é isso que a escola faz. Ela precisa poder alimentar, proteger, para depois ensinar. Ah, e aí, como é, como, é que, como é que a gente incentiva estudantes e professores? Bom, professor, na, na, na, nas condições normais de existência, é aquele que se realiza quando ele consegue desenvolver o seu trabalho. E aí, a, a perversidade de quem planeja a educação nesse país é tão grande, né, e, e por isso a educação nos países desse jeito, que nunca... Os educadores, geralmente, não são ouvidos nesse processo. Eles não tomam decisões. Então, assim, quem é que sabe, Thalita, e isso e todos que nós estamos acompanhando, inclusive professores que devem estar nos acompanhando? Quem é que sabe qual é o estudante que não está aparecendo na atividade online? Quem é que sabe qual é o estudante que antes da pandemia estava em condição de sofrimento? Quem era que estava preocupado? São os professores. São os professores e as professoras que conhecem cada um desses estudantes. São as escolas e seus gestores que sabem, né, objetivamente da vida dos seus estudantes. Então, nesse momento, quando ele não consegue desenvolver o seu trabalho, eu estou falando, eu sou professora da Universidade de Brasília, gente, mas não pense porque professor universitário que o sofrimento dos estudantes das universidades não estão dados, não. É, a Universidade de Brasília, na, antes de começar a pandemia, é, ela teve 45% dos estudantes que entraram foram oriundos das redes públicas. Então, os estudantes da universidade são os estudantes da educação básica que chegaram aqui, e eles não mudaram de vida, porque chegaram na universidade, não. Então, esse sofrimento que eu estou falando da escola básica, a qual eu trabalhei por muito tempo em escolas periféricas, também está... Na, na, na universidade, por meio dos seus estudantes. Então, o, o, o, eu acho que a maior frustração do professor hoje é não conseguir desenvolver a contento a, o seu trabalho. E, ao mesmo tempo, eu acho que o que nos mantém vivos e, e lutando é a gente saber que, pelo menos, cada, cada um que a gente vê, cada coisinha que aprende, cada carinha que a gente pode ver ou pode falar, os professores estão mandando mensagens para o WhatsApp, ligando para os estudantes, ligando para explicar, para explicar na, no telefone como é que tem que fazer a tarefa porque os familiares não sabem ler. A, a, quando eu falei que 74 milhões de pessoas não concluíram a educação básica, que 34 milhões não concluíram nem o ensino fundamental e que existe 11 milhões de analfabetos, vocês acham que essas pessoas são pais e mães responsáveis de quais estudantes? Não são das escolas privadas, são das escolas públicas. E para esses pais e essas mães, geralmente mais mães, né? porque a gente tem muitas mães solo nesse país, que é um país de um abandono né? paternal absurdo. Então, assim, essas mães e essas avós, essas tias, elas têm que. Elas têm a explicação o professor faz por telefone. Porque se você mandar escrito, ele não vai saber ler, ele não vai compreender o que, é que tem que fazer. Então, a, a, eu acho que aquilo que nos motiva é, o, é um pouco do que nos desanima. Porque o que nos motiva é querer fazer com que essas pessoas aprendam. O que nos desanima é saber que nesse momento a gente não tem possibilidade, que nós estamos trabalhando o absurdo, que nós estamos reinventando muitas coisas, e tem sempre alguns que não conseguem ter acesso, na, nem esse mínimo que nós estamos conseguindo fazer. E esse mínimo já é muito. Então, aquilo que poderia incentivar, acho que estudantes e professores é exatamente essa possibilidade de conseguir se conectar mais, ter acesso a isso. Só que ao contrário disso, não é só a desconexão que a gente não tem. As milhões, as milhares de famílias que estão passando fome hoje são as famílias dos nossos estudantes. Dos estudantes que nós, nós damos aula. São esses estudantes que nós não estamos sabendo que eles não, não é. Ele, não é que eles não estão aprendendo, eles não estão comendo. E comer é mais imperativo do que estudar. Inclusive porque eu não vou conseguir estudar com fome. Então ah, é muito difícil para a gente, acho que para os professores e sobretudo esses estudantes é, se animarem. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente... Eu estava numa live um dia desse conversando com os professores, né? E aí, é, numa live... Sobre com, com um grupo que faz parte de um, uma rede nacional de, de educadores, e eles ah, e de norte a sul desse país, norte, nordeste, sul, sudeste, todos os cantos, falando a quantidade de colegas que eles já perderam para a Covid. E são muito, mas assim, são muito é um número muito maior do que nós imaginamos. E aí eu dizia: isso é nos destroça, mas ao mesmo tempo nos dar a responsabilidade de continuar o processo por aqueles que se foram, mas mais que isso, de continuar o processo por aqueles que aqui estão. Então eu acho que o que motiva os professores é, e que deve nos motivar é saber que ainda somos nós, muitas vezes, as únicas pessoas que esses estudantes têm, porque nós, é, nós somos a conexão entre a família e o Estado, nós somos o Estado, na verdade, né? Nós, quando somos, estamos na, nas escolas, nós somos o Estado. É o Estado ali, somos nós. O Estado não é uma coisa que paira sobre nossas cabeças, né? O Estado é isso, feito por nós. Então, a, a, qual é o vínculo mais próximo que as famílias e as crianças têm entre os gestores? São os professores. Né? E muitos de nós é, ouvimos e levamos né, a porrada que deveria ser entregue aos gestores, mas a gente compreende que é esse, que é esse processo, e, e aí a gente precisa dormir e acordar todo dia é, reforçando, ou pelo menos tentando ter a força de dizer que se nós não fizermos, se nós não estivéssemos fazendo aquilo que nós estamos fazendo, os nossos estudantes... então eu acho que é essa a nossa motivação. É isso que me faz dormir e acordar todo dia, saber que eu tenho os estudantes, saber que eu preciso atuar no Congresso Nacional, saber que a campanha nacional pelo direito à educação está aí em todas as frentes, saber que numa hora dessa a gente vai dormir muito menos, não vai ter final de semana, não vai ter nada, porque a gente precisa sub é, produzir né, a, subsídios técnicos, é, jurídicos, políticos para evitar que esse país esteja pior do que o que já está. Então, muitas vezes, nós brigamos para avançar. Nesse momento, a gente briga para não retroceder, para manter o pouco. E nesse instante, a nossa briga é manter a educação, e isso significa preservar a vida, cuidar da vida. Então, eu acho que essa, esse é o nosso alimento diário, é saber que de nós e entre nós, Uh, depende a uh, qualquer acesso da nossa população a tudo isso, né? E eu olho muito especialmente para a população preta, periférica, pra, que são as crianças das nossas escolas, os jovens adolescentes, que não estão vendo perspectiva adiante, e a gente ainda precisa incentivá-los e dizer o que há, que a gente pode construir, né? Por isso que alguém falou assim, quem é que poderá nos socorrer? Está entre nós, não tem jeito, né? vai ser, acho que somos nós, e que na verdade, gente, não é que é agora, quase sempre foi, né? nós sempre batalhamos pela sobrevivência, desde que esse país existe, e eu, eu costumo dizer que eu já tenho, eu já tenho tudo o que eu preciso, no sentido de que eu tenho trabalho, eu tenho lugar para morar, e eu tenho comida para comer todo dia. A única coisa que eu tenho que fazer nesse mundo... É, é brigar, é continuar trabalhando para que todas as pessoas tenham o que eu tenho. Eu não preciso acumular. Eu preciso fazer que as outras pessoas... Não, não faz sentido para mim acumular dinheiro enquanto as pessoas passam fome. Não faz sentido para mim acumular dinheiro com a comida de alguém. Com a moradia de uma pessoa. Com a saúde de uma pessoa. Isso é perverso demais, sabe? Mas, e eu acho que é isso que me motiva todo dia, e eu acho que é isso que nos motiva todo dia, né? Só tem, a gente só tem essa vida, a gente, ou pelo menos acerta. O resto é questão de fé, e é da, da fé de cada um, né? Para nós, concretamente, nós, nós precisamos cuidar dessa vida, né? Dessa que nós temos. É, nós não vamos viver para sempre, mas eu acho que o meu, meu objetivo é sempre, enquanto estivermos vivos, nós precisamos viver o melhor possível, e nós não estamos vivendo da melhor forma possível, sobretudo a maior parte dessa população. E isso que nos motiva, e eu acho que é isso que nos, vai, nos faz dormir e acordar todos os dias. E lutar, né? Militar. É isso. É isso. A gente tem que ir atrás, né? É isso. Cada ação nossa é a militância, na verdade, né? E aí vem aqueles que falam, ah, lá vem os militantes. Uhum. É nós mesmo. <risos> <risos> ah, Exato, eu tava numa conversa com uma família do, do, assim, né, da, com uma escola representando o movimento e eu falei isso mesmo: é, gente, a gente, a gente tem que ver a gente, nosso movimento tem dois meses e pouco né? e tudo sim. que a gente já conseguiu mobilizar é uma coisa que você olha e fala: gente, se a gente se juntar, não é que a gente vai mudar tudo hoje pra, de hoje para amanhã, não é isso, mas primeiro é que assim é, a gente pressiona. Existe resposta, existe um movimento né, que, que traz resultado. E assim, motiva individualmente demais também, né? É, se, né se a gente está falando é. de motivação pessoal, lutar pelo coletivo, sim, co recomendo, pessoal. Sim. As saídas não são individuais, é, não né? Não são. Nós nunca, nunca vamos encontrar saídas individuais. Aí você falando assim, não vai mudar de hoje. Velho, na década de 30, a gente tinha muita gente. Você já pensou. Se a gente pensar na ditadura militar, se as pessoas achassem que não ia mudar, a gente nem poderia estar aqui hoje, né? Eu fico pensando na, na, na, no, no movimento negro, na, na, nos, nos povos indígenas, nos povos originários. Se nós não lutássemos, não existíamos mais, né? Você sabe, Thalita, isso aqui, as pessoas falam o tempo inteiro mas o Brasil nunca foi tão violento, mas o Brasil não sei o quê. Sobretudo quando a gente vê os desmandos que acontecem nas casas legislativas, nesse espaço como todos falei assim, nunca foi assim para quem? Porque para uma parte, dessa, da maioria da população, esse país sempre foi isso. E aí você quer saber, não é que o Brasil está mais violento, acontece que agora nós temos nesses espaços chegando pessoas que nunca estiveram. Então, essa reação violenta dessa gente, na verdade, é a forma que eles têm de tentar man de manter os seus privilégios, de tentar fazer com que aqueles espaços continuem sendo deles. E essa lógica de reabrir a escola é a mesma. para preservar a vida de alguns, para preservar a vida de poucos, você coloca em risco a vida de todo mundo, da maioria. Então é isso. A gente não tem que desistir, não. Não tem que dar... Cara... Se nós existirmos, a gente vai entregar muito facilmente para eles, né? Nunca. Não, a gente até perde. A gente até mais perde do que ganha. Mas a gente perde peleando, lutando, brigando, que é isso que inclusive nos mantém vivos. A esperança de que, um, que, que amanhã pode ser melhor, né? Que a gente constrói o amanhã e o amanhã constrói com as nossas ações de hoje. Então, é isso que a gente precisa continuar acreditando e lutando. E eu estou aqui, pra... enquanto o Vive estiver, vai ter que me aguentar na luta, na militância. Porque a galera do lado de lá, eles também militam. Militam quando põe o Paulo Guedes para fazer o que está fazendo. Quando a gente tem as fundações, esses grupos, aí essas fundações e esses empresários lucrando mais do que nunca com a fome durante uma pandemia... Então, eles estão garantindo deles e garantem de outras formas, né? Quando o governo faz o que faz, é tudo lucro para eles e prejuízo para nós. Então, não tem esse negócio de dizer que tá, tá militando. tá militando sim, está todo mundo militando, não tem essa não. E todo mundo tem ideologia também. Cara, esse negócio de vai <risos> me dar uma preguiça. É muita vergonha alheia, né? Para eles, não. Eles são técnicos, é posicionamento é você... técnico. O nosso é ideológico. Então tá, né? Senta lá e espera. Bom, é a gente que não pode sentar e esperar, né? É, <risos> gente, a gente já explorou tanto tempo aqui. É, assim, eu não vou nem comentar, já levantou tanto tema que a gente poderia passar umas horas aqui conversando, mas acho que a gente precisa... Né? Não, o Fala, é que eu, a gente sei. pode fazer outras. Claro, essa é a ideia. É, <risos> bom, a gente vai tô começando, né? A gente vai se assim, encaminhar para o final aqui. É, bom... Queria saber não, se a Catarina queria. não responde todas mesmo, né? Ah, não. Não tem como responder. Então, cada, cada resposta sua levanta outras tantas. É, mas eu queria saber se você queria fazer uma palavra final, enfim, sobre todo o tema de uma maneira, de maneira geral aqui da live. Da... Gente, eu vou <risos> eu... Toda vez que eu tô dando aula participando de alguma coisa, e tem criança. Cara, você tem noção de que isso diz? Que a vida tá pulsando? e de que as crianças não foram enquadradas que elas estão sendo crianças é. não existe nada mais lindo do que isso gente a gente tem que agradecer pelo fato que as crianças possam ser crianças porque ser criança é exatamente isso mas na verdade eu queria chamar as pessoas para compreender isso. chamar as pessoas para entender que a educação ser essencial não tem a ver com ser serviço ou atividade essencial. A essencialidade da educação está posta. Quando a gente diz que a educação é um direito fundamental, é um direito social fundamental, ela é essencial. Mas a educação não pode ser serviço. A educação é direito. Então, enquanto direito, ela precisa ser garantida ah, com os mecanismos necessários para que aconteça e de forma sempre a ser esse espaço de vida, como a Anís Teixeira é, nos diz, como Paulo Freire tanto nos diz, como tantos educadores de fora do Brasil e do Brasil nos diz, e como as nossas avós, e como tantas pessoas, os nossos ancestrais nos dizem o tempo inteiro. né? A gente pega os teóricos, mas muitas vezes esquece das sabedorias né, das nossas avós, das nossas tias e tudo isso. Então eu queria chamar as pessoas para compreender o tema, é, para entrar na briga pela não aprovação do PL. Mas eu acho que se a gente, desses movimentos todos, Thalita, é, conseguir mobilizar cada vez mais a população para a gente fazer gestão democrática de verdade, porque a nossa tarefa, quando as escolas forem reabertas, nós temos uma tarefa antes de reabrir as escolas, mas as nossas tarefas para reabrir a escola de forma segura e para fazer da escola um lugar de vida, ela é enorme. E isso só será possível se todos nós estivermos juntos e juntas. Pais, comunidade, to educadores, todos os trabalhadores em educação, as associações de bairro, todos esses espaços precisam, é, todos esses atores precisam ser, se unirem em torno da, da questão da garantia do direito à educação. Mas é educação. Não é treinamento que eu estou falando, não, gente. Eu estou falando de educação. De educação que forma para a cidadania e nos mostra que nesse momento a gente precisa ter, garantir isolamento, é, brigar para que, que o Estado. O governo não está nos dando nada. O governo é aquele gestor que está à frente do Estado por um determinado momento. Então, o governador de São Paulo não está dando nada. Ele arrecada os impostos que nós pagamos e as pessoas, classe média, baixa, trabalhadores, pagam mais impostos proporcionalmente do que os grandes ricos. Por que, que a gente não taxa as grandes fortunas? Hoje eu vi que os Estados Unidos fez um projeto bilionário da educação com os impostos dos ricos. A gente nunca taxou as grandes fortunas nesse país. Ela, tá, ela consta na Constituição, nós nunca taxamos. Por quê? Porque os ricos só querem explorar esse país. Só querem fazer isso. Então, e aí eu tô, se tiver algum rico que está ajudando, não se sinta contemplado. Eu estou falando da maioria, que é aqueles que não estão nem aí para nada. É difícil ter um rico muito rico que está aí preocupado de verdade, né? Mas vamos lá. É, mas se tiver algum que está que pensando o contrário, seja bem-vindo. Vem lutar com a gente, vem doar e nos ajudar nisso. E não precisa, não precisa doação não, precisa começar a pachar, pagar imposto, taxar grande fortuna, taxar, taxar dividendos, achar essas coisas que a gente resolve tudo isso. Então, mas assim, a gente precisa dos educadores definindo a educação, dos educadores sendo gestores da educação nesse país, sabe? Sendo ministros, secretários e tendo poder de discutir com a escola, com a comunidade, tomar decisões conjuntas. A partir disso, e não esqueçam nunca... Os estudantes, desde os mais pequenininhos, têm muito a contribuir para a construção dessa escola. Não pensa que são só os educadores que sabem fazer isso. Os estudantes têm muito a contribuir. Quando você senta para planejar discutir com criança, sai cada coisa linda que as pessoas nem imaginam. Acho que quem trabalha com educação infantil sabe disso, né? Quem é pedagogo sabe disso. Então, acho que é isso. Muito e bom. agradecer muito a vocês pelo convite. Me colocar super à disposição... É, Para né, participar desse processo, colocar a campanha, inclusive. Né? Eu acho que o Daniel, inclusive, estava no, no início dessa articulação desse movimento, né? Sim. A campanha está aí. Então é, a gente gosta muito do movimento. Do... A gente fala assim, aí é gestão democrática raiz. Sim. Sim. Bom, a gente agradece demais, assim, foi uma conversa incrível, não só sobre a essencialidade, mas sobre educação, né, é, e essa foi a primeira live, assim, a gente quer trazer outros temas, né, que são urgentes para a educação pública é, hoje, e é isso, obrigada, Catarina, Obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente. Desculpa as nossas falhas de primeira viagem. Somos... Ai! Somos instagramers de primeira viagem. Menina, eu acompanho lives de profissionais. É. Você não tem noção. Vocês começaram a Rasiane. É, Arrasiane. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. maravilhoso. A gente agradece demais, foi incrível. Não, é. eu tô falando a Ziane, que são questões técnicas de, do, do, do, do tema, das pessoas está arrasando, não fizeram nada de, de errado, muito pelo contrário. E o grande, o grande barato desses processos, eu acho que é que é, nem todo mundo tem condições de eu estar acompanhando, mas depois pode ver, pode interagir, eu acho legal isso, né? Eu acho que você... Sim. Sim, vai ficar salva, Maravilha. outra já, já conferi que está salva e essa também vai ficar, depois eu acerto direitinho os nossos. Não, be é, beleza, <risos> depois você me fala que eu deixo disponível uma... no meu também. Beleza. Muito bom. Tá bom. Então tá bom, gente. Boa noite para todo boa mundo. Noite. Boa noite, obrigada de novo, Catarina. Tchau, tchau. Tchau. Tamo juntas. Até